Bom dia pessoal, vocês querem saber como emagrecer de forma fácil, simples e eficiente? É muito fácil, meus amados irmãos. Abaixo desse vídeo tem um blog e nesse blog tem um treinamento online que te ensine passo a passo a como emagrecer de forma fácil, simples e eficiente.